Então mais uma vez boa noite, então agora nós vamos a segunda parte da, das, dos formulários de preenchimento aí que diz respeito às, às unidades e mais a quem interessar ali no caso. É, agora eu vou mostrar a parte do, do formulário. Formulário em si, formulário que as pessoas receberam. Né? É, como é que esse formulário vai chegar? você vai chegar ela vai clicar no link se receber por e-mail WhatsApp no caso né é, a parte escrita ele tem um formato um pouquinho diferente mas as perguntas são são as mesmas então o que, que a pessoa vai ter que preencher eu vou demonstrar aqui o preenchimento como se eu estivesse preenchendo uma vez o formulário e hoje nós agora exatamente nesse momento nós já vamos dar uma olhada no no gráfico no gráfico da unidade aqui essas, as unidades terão acesso a essa, esse menu aqui que, é, que tem o gráfico de todas as unidades aqui clicando no link ele dá acesso a todas as unidades mas já adiantando por mais que a unidade centro tem que acessar o email, os gráficos da na unidade Vila Maria não vai ter acesso, não é permitido, só é permitido é, estando logado no, no, no seu próprio e-mail da, da, da unidade Centro é que você vai ter acesso a, ao gráfico da unidade Centro, é, aquele e-mail lá criado para a unidade Centro lá, que agora não recordo de cabeça, SF Centro, se não me engano, ESF1 Centro, não, não recordo bem de cabeça, depois eu posso ver isso. Então ele vai ter acesso aos gráficos somente da unidade centro. A Vila Maria vai ter acesso aos gráficos da Vila Maria, com o um e-mail próprio deles. Não terá acesso a outros, a outros, a outros. Só, só pausar aqui que está passando o um avião. Dando continuidade, que o avião já foi embora. <risos> é, infelizmente nossa cidade é meio grande e era o helicóptero da, da polícia militar que estava tá aqui passando aí em cima, provavelmente foi atender alguma ocorrência. Então, assim, é, vamos acessar aqui ó, o, o, o link que dá acesso aos gráficos da Unidade Centro, a, o qual a Atos terá acesso, o Secretário da Saúde terá acesso, o Secretário da Saúde terá acesso a todos os gráficos, e a Unidade Centro, como eu já disse, é somente aos gráficos da Unidade Centro. Vamos supor que eu esteja acessando como se fosse Unidade de Centro. Hoje aqui, se nós olharmos, nós podemos ter acesso aos gráficos mensais de todos os anos, a partir do ano passado, mas no ano passado não teve preenchimento, mas está aqui. A gente tem acesso desde este ano, pode gerar gráficos desde este ano até o ano de 2025. E se o projeto continuar, vamos vamos para frente. só nós aumentarmos. Então, a partir do preenchimento do formulário, esse gráfico aqui, ele é, ele é alimentado. Hoje nós temos aqui a opção de um gráfico mensal, pode ser acessado por mês, mês 1, mês 2, de 2019, mês 3, mês, mês 8, de 2018, talvez sou o caso, né? mas não é bem o caso. Então, vamos ver aqui mês 1 de 2019, tudo zerado os gráficos, então não tem nenhuma informação preenchida nos formulários de pesquisa então automaticamente é, não tem informações aqui. também pode ser acessado o gráfico anual então, pode subir por ano como é que foi o desempenho aqui da unidade então vamos a, ao preenchimento do formulário para a gente ver se realmente esse gráfico aqui ele é, ele é alimentado nós vamos aqui preencher rapidamente um gráfico aqui, um formulário. Hoje dia 25, é, o meu nome é Sidney, não sei se me apresentei no início, mas tudo bem. Se alguém quiser ter acesso ao meu WhatsApp, vai estar aqui, é o WhatsApp real mesmo eu mesmo. Se surgir alguma dúvida, é só mandar, só não garanto que respondo no ato. Eu, meu trabalho é um pouco de diferenciado do horário, eu trabalho das 22 às 5 da manhã e no período da manhã eu descanso. Então, normalmente, minhas respostas, se tiver alguma dúvida, serão sempre no período da tarde. Tanto é que a, a Sandra, quando entra em contato comigo à tarde, ela, ela me dá bom dia às vezes, porque eu estou acabando de acordar. Às vezes ela deixa o, o recado de manhã Já sabendo que eu só vou responder à tarde né? Lembra e me manda o recado e, e já sabe que eu vou responder à tarde Então meu número é 996619885 Esse aqui é o meu, meu WhatsApp Então vamos lá Eu sou Da Sexo masculino né? é, A minha faixa etária eu tenho menos de 18, não vamos falar a verdade, não, é, de 31 a 45, é, meu grau de instituição é superior completo, minha renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos, vou responder todos, tudo, mas né, muitas perguntas aqui não são obrigatórias, as perguntas que eu acabei de responder não são obrigatórias, a não ser a data. É, Quanto à unidade, isso aqui sim é uma pergunta obrigatória. Todas as, as perguntas que tem asterisco são obrigatórias de responder. Nós estamos respondendo aqui a pesquisa para a unidade centro. O motivo do atendimento, vamos dizer que eu fui fazer uma consulta. Você avalia a facilidade de ser atendido. É, muito satisfeito. É, você recebe visitas do agente. Vou responder por mim aqui na minha região. Moro há três anos onde moro aqui. Eu nunca recebi as. É, visita do, do, do agente comunitário é, com que frequência nenhuma visita é, eu como eu respondi tudo não aqui então a, como eu me senti, senti na visita não se aplica correta como você avalia nossas instalações se for a pessoa foi atendida lá no SUS então como que está o o ambiente lá onde foi atendido, onde vocês trabalham, no caso. Eu, como nunca fui atendido nos últimos 20 anos pelo SUS, eu diria, vamos, vamos responder aqui, bom. Quanto tempo em média você esperou? Eu aqui não teria o que, que responder, né? Vamos supor que eu fiz um agendamento, eu vou dizer que eu levei 20 minutos. É, se fosse o caso aqui de... Opa. É isso. Se você sentiu, como você se sentiu a ser atendido na recepção? Vamos ver aqui, muito satisfeito Você se sentiu a ser atendido pelo técnico de enfermagem? satisfeito Como você se sentiu a ser atendido pelo enfermeiro? satisfeito enfermeiro estava de cara feia. <risos> como você se sentiu a ser atendido pela equipe médica? É, vamos dizer aqui, muito satisfeito. Como você se sentiu a ser atendido pelo dentista, é, eu não fui, fui para o dentista, no caso, vamos dizer assim. Como você se sentiu a ser atendido pela farmácia, se eu não tive medicamento, vamos dizer que não se aplica, se eu fui atendido lá satisfeito 76, satisfeito Você já participou de alguma atividade educativa na unidade de saúde? Aqui... Uma pergunta de, de múltipla escolha, a orientação no sala de espera, eu, eu participei de grupos diabéticos, é, de crianças, eu e vamos a hipertensos. Vamos, beleza. Você como você se sentiu a partir dessa atividade educativa? Muito satisfeita, aqui só pode selecionar. Não, não tem opção para selecionar mais de uma opção aqui que tem opção de mais opções em geral como você se sentiu se atendido atendimento e os cuidados recebidos muito satisfeito como você, é, recom, você recomendaria nosso serviço para outras pessoas sim ou não é, sim sugestão não. não tem sugestão nenhuma não tem nada para responder ou se tem uma sugestão coloca e envio essa resposta Pronto, a pesquisa de satisfação do usuário SUS, obrigado pela sua participação, sua opinião é muito importante para nós. Aqui tem um fale conosco, tem um e-mail, se a pessoa quiser mandar um e-mail para reclamar de alguma coisa em particular, ou se tem até o número de telefone ali para o qual ela pode ligar também se for o caso. Beleza, respondi a minha pesquisa, posso fechar ela aqui, e agora nós vamos voltar aqui ao gráfico de, das pesquisas aí não sei se você perce, vocês perceberam uma pequena pausa no meu vídeo mas foi pelo susto que eu tomei eu disse, meu Deus, acabei de preencher a pesquisa mostrei que as informações vêm pra cá e ó, nada mas peraí eu preenchi a pesquisa em 2019 eu mesmo me equivoquei aqui agora eu preenchi a pesquisa em 2019 estou olhando o ano de 2018 então vamos sair aqui ó tanto é que aqui está mostrando tá de pesquisa respondidas em 2019 tem uma então vou passar aqui para 2019 ó agora já preencheu olha só os gráficos aqui O sexo se eu clicar aqui masculina é 100% eu só tenho uma pesquisa respondida né a faixa etária então todos os gráficos aqui já tem preenchimento se eu clicar aqui ele me Opa. Se eu clicar aqui ele já me mostra o 100% não, aqui uma pessoa é, aqui é de vermelha nenhuma visita, o azul é não se aplica, e aqui 0 a 20 minutos o tempo de espera, o amarelo bom, vermelho 20 a 30 minutos. e é, na recepção, muito satisfeito. Então as cores aqui estão mais ou menos relacionadas já quando é satisfeito, insatisfeito. Peraí. Muito satisfeito verde, satisfeito laranja, insatisfeito vermelho e não se aplica, é azulzinho escuro e não respondeu é, azulzinho claro. Mais ou menos isso, pode ver. Ó. Eu recomendaria é sim eu vou até rapidamente preencher mais uma uma uma pesquisa aqui só para vocês verem agora é, tipo assim ó, aqui o verde fica meio meio estranho aqui então vamos voltar lá a pesquisa de pesquisa de satisfação Vamos preencher mais uma vez aqui, só para gente ir muito rapidamente. Não vou fazer comentários agora, pra, só para vocês a, acompanharem aqui. Teste. Vamos o meu telefone aqui. Próximo. Eu vou botar feminino. Vou botar outra faixa etária. Vou botar outro grau de instrução. Acima. Próximo. Vamos dizer aqui que seja a unidade centro ainda. Os ruídos internação, é insatisfeito, não, assim vou botar aqui, é uma três vezes, insatisfeito, regular, maior, insatisfeito, insatisfeito, insatisfeito, insatisfeito, satisfeito vamos lá, vou só, vou só, Preencher aqui ó, rapidamente só para vocês Eu não vou recomendar nada aqui E vou enviar essa é outra resposta Vamos lá olhar os gráficos agora Opa, ó, Não estava preenchida viu Agora ali é quase que instantâneo Tipo assim levou 5 segundos talvez as a informações chegarem aqui ó, Feminino, masculino ó, 2019 agora temos duas pesquisas preenchidas é, visita da gente sim e não Agora já começa a mostrar mais informações Mais detalhadas Aqui ó é, Não satisfeito um Não satisfeito Então olha só Vai ficar que O gráfico já foi dividido e Recomendaria e não recomendaria Eu quero que seja sempre verde Aqui né Nunca vermelho Mas como disse se fosse aqui na minha região Eu já saberia que, que ia ficar muito vermelho então, essa é a parte do preenchimento do formulário é, via internet, ou via WhatsApp, ou via... É, mais ou menos isso. E eu vou aproveitar esse mesmo vídeo e já vou mostrar o formulário impresso. Esse formulário impresso, ele pode ser acessado aqui tanto aqui no menu, imprimir o formulário. Então, todas as unidades vão ter acesso... Opa! Todas as unidades vão ter acesso a esse formulário. Como é que vai imprimir esse formulário? Eu posso botar o mouse aqui, vai clicar nele, ele vai, vai abrir. Ele vai abrir aqui, é só a pessoa vir. Espera só um minutinho, carregar e imprimir o formulário. Clicou em imprimir, já abre a aba de impressão e o formulário para ser impresso aqui são cinco páginas com a informação final, É exatamente o formulário é, preenchido via internet, só que com impressão em papel é isso e beleza essa parte que está tranquila deixa eu fechar isso aqui fechar o formulário é. aqui são coisas para o gestor que vai vai avaliar as, as unidades e também tudo em gráficos é. Eu acho que era isso também para esse vídeo. Vou cortar ele por aqui e volto com outro vídeo mostrando... Mostrando, deixa eu ver... Mostrando... Vamos ver aqui... Putz, espero que não tem mais muita coisa para mostrar. Mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... É, aqui... Aqui você tem acesso ao link do formulário, aqui são gráficos restritos para o gestor, só ele vai ter acesso, é isso aí, imprimir o formulário, aqui também dá para imprimir o formulário, o mesmo formulário clicar no link lá, é bem tranquilo, é, essas unidades aqui, se for essa unidade centro aqui, ela está compartilhada com acesso, somente visualizar a unidade centro, com acesso de edição tanto por mim, como por Atos, ou como pelo pelo pelo secretário da saúde e o restante são informações que são é, automatizadas a essa parte de preenchimento aqui, isso, claro o formulário aqui, como eu já falei anteriormente essa aqui realmente precisa somente da parte do WhatsApp, aqui que a pessoa tem que copiar o link daqui e colar no navegador e fazer aquele envio, é, como eu mostrei no vídeo anterior. Essa parte aqui da pesquisa eu acho melhor até nem mostrar, mas não há necessidade de mostrar. Mas aqui, onde tudo, tudo, tudo, tudo, tudo que é preenchido nos formulários é, via internet, os que vão ser preenchidos manualmente depois de lançados é, no sistema. É, vai ficar tudo armazenado aqui, então pode ter aqui pesquisa de, de, de 10 anos e se a gente precisar do gráfico de, de 10 anos atrás a gente vai ter acesso aqui, ó, quem sabe no ano que vem a gente, a gente possa até trabalhar num, num gráfico de evolução, tipo de, de melhorias, de... de, de, de de atendimento, a gente pode fazer gráficos comparativos entre um ano e outro, oh, o ano passado o atendimento estava tá um pouco pior, esse ano já, já vem melhorando, é, coisas do, do, do tipo, então é mais ou menos isso, é, eu vou estar tá mandando um e-mail para vocês, podem verificar nas suas caixas, vão estar tá todos esses dois vídeos é, nesses e-mails, e... -mails. e Nesses e-mails vão estar os vídeos, como eu disse, e, e a partir dali vocês acessando o, o driver de vocês, todos os arquivos vão ser compartilhados. No e-mail também já vou compartilhar o link pra, com, com a opção de preenchimento do formulário, é, com o, essa opção aqui também para, eu já falei ali, para enviar o whats lá para as pessoas. Se surgir alguma dúvida do, do WhatsApp na web Só entrar em contato No vídeo ali eu mostrei ali O, o meu, meu WhatsApp ali Podem entrar em contato Naquelas condições que eu falei De manhã sem chance Mas no período da tarde já Eu já posso responder E é mais ou menos isso Se surgir alguma dúvida Estamos aí e Tocamos essa pesquisa aí uma parceria entre o, o norte de, do país e o, e o sul do país. Estamos aí para isso, né? para ajudar um ou outro no que for possível. E vamos lá. Qualquer dúvida, estou por aqui. Valeu, um abraço. Bom final de semana, não vou dizer que não vão ver o meu vídeo hoje. Mas um ótimo ano para todos. né e... Tamo junto aí nessa, nessa batalha. Obrigado e um abraço a todos.